Sem Godar o que pensar, não tem cinema nem TV Pra mensagem alguma enviar, não conseguem entender Se Godar quer se matar, pra quem pedir alguém assim? A saúde só vai piorar E o que mais fazer aqui Só pra contrariar Sem godar, sem godar, sem godar, sem godar, sem godar, sem godar, sem godar, sem godar, sem godar, sem godar, sem o meu pesar cansaço de não mais poder o cinema tentando acordar quem só quer se entreter e pensando em godar, já não tem mais o que dizer o que é muito complexo mostrar